Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês Só que hoje a gente vai novamente andar nos carros clássicos aqui do F1 2013 E como vocês dizem no título, a gente vai fazer uma corrida como se fosse na época né? Na época dos anos 90 Vamos escolher aqui um carro qualquer aqui, eu vou sortear ó. Eu estou de olho fechado, eu não estou nem olhando esse é sério mesmo, não tô olhando. vamos... Olha só, Ferrari F92A. Ah, vamos então... Esse piloto acho que eu nunca andei. Eu não conheço ele. A gente vai fazer uma corrida completa como se fosse na época. Né, então... Mas tipo, a gente vai colocar 5, 100%, né? <risos> Porque vamos poupar aqui um pouco, né? Vamos colocar uma corrida de 25%. E bora lá então, o clima vai ser dinâmico Se chover então Lascou-se é, Aqui vou ter que colocar Lenda Quatro flashbacks. Tentar não usar é, Vamos numa pista Uma pista que não forma aqui ainda é, Tem pouca pista que eu sei andar aqui Vamos em Abu Dhabi, mano, não faz sentido Eu acho que não tinha Abu Dhabi na época eu Acho que não, né mas, bora mesmo assim, uma coisa também que eu queria fazer nesse vídeo era co era colocar a câmera nos meus pés, assim para vocês verem, né? Como que eu ando assim, sem as assistências, né? Mas não deu. Eu coloquei para gravar, só que daí acabou a bateria da outra câmera. Mas no próximo vídeo, eu, a câmera já tá carregadinha, não vai ter problema nenhum. E nos próximos vídeos, eu vou, eu vou fazer isso caso vocês curtirem. Mas eu acho que eu vou continuar colocando isso em todos os vídeos, porque é sempre bom, entendeu? Para as pessoas que é mais novatas, assim, né? E quer tirar assistência, assim, né? Vai aprendendo um pouco, né? Eu vou colocar aqui um... Nesse aqui, eu acho. É, assim eu acho que tá bom. Tá? Infelizmente não tem aquela qualificação completa, assim, no jogo. Mas a gente faz o que dá. Então vamos lá. Bora Isso é completamente errado aqui Mas <risos> não tem importância Tem que ser realista, mano. Uma tomada só muda a marcha de volante, cara Aqui, mano, eu meio que cortei caminho aqui ó, tô derrubando os cones aqui, cara ó, tamo juntinho aqui com os caras droga acho que eu tava capô hein, mano ai, bem que eu falei tava, né Eu acho que a gente vai conseguir um terceiro lugar né? Conseguimos um terceiro lugar Olha só Não era nem pra fazer isso, né, mano Era pra estar tá lá perto do Do Jean ali Mick Schumacher no Mick Schumacher não, do Michael Schumacher Mas vamos lá pra pista então. Pra pista não, pra coisa Aí, ó Conseguimos Nosso terceiro lugar Nossa, não durou nada o clipe ah, Não vai chover <risos> não sei se é bom ou não Ia ser mais emocionante se chovesse né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Começou, rapaz Será que eu já vou ganhar a posição? Ih, rapaz Bora 14 voltas, hein ah já volto. Vamos lá. O bom desses carros aqui dos anos 90 é que ele não trava muito o freio. Ele derrapa mais, mas não trava o freio, entendeu? É bom. Mano, pra deixar mais igual, ainda eu devia desligar o parque fechado, né, mano? Eu podia colocar um setup, mas eu sei setup aqui, eu não sei se é para pra carro clássico, então vai esse assim mesmo. Eita! É assim mesmo se eu rodar, mano, é, não, não tem importância o flashback aqui. Não, quer dizer, tem importância assim, eu não vou usar. Vai ser a corrida real do real. Eu só vou deixar essas coisas aí na tela, né? Vocês. É, como é que é? Essas informações na tela, pra vocês saberem, né? O que tá acontecendo na corrida. Porque seria legal também se a gente tirasse, né? E se... Ô, oh, mano. Eu vou tirar, cara. Eu vou tirar. Ó, oh, não tem mais nada na tela, cara. Olha, agora vai 100% realista, cara. Vixe, não tem nada. Não consigo nem mexer no negócio aqui. Estão fazendo bem errado aqui, as cores eu não sei andar com esse cara. Alguma coisa caiu aqui, não, não sei o que é. Eles estão em P1, é, a única informação que eu sei é que eu estou em P1. O resto não sei nada. Aí pra deixar mais legal ainda, eu não vou olhar pra trás, mano. Eu só tô no retrovisor aqui, beleza? Nossa, essa vai ser louca, né? O é bom que o carro não trava o freio, mas também o carro não, não freia, cara. Tem que frear um pouco antes do que o do que o normal mesmo. É, eu tô indo pra trás, mano. Né? Não dá pra saber quantos segundos os caras estão. Mas tá muito fácil meu. Eu achei que tá meio fácil. tá errado aqui velho né? ó falei tem que pegar bem oh, Deus, eu vou ir pra trás de novo mas vamos lá o cara é emoção mano oi não é nem um, mais de um manso demais tá a ah, o rio é é o rio que tá atrás de mim ó o eu vou rio eu não sei como é que fala embora boa. boa, boa, boa, boa, boa Eu tenho que fazer a... Uma... Ah, falei certinho agora, né? Eu tô pra trás, mas eu tô esquecendo. Tem que tirar esse botão aqui. Aqui também, aprendi um pouco do carro já. Ei, um ponto com F1 Horizon. Tá. Não vou olhar para trás, vou deixar esse dedo aqui até. Tá? <risos> Tá me atacando, cara Só quando eu erro Os caras vêm mais, né Não é à toa Que, essa, que os caras falam Que é Opa Não é à toa Que os caras falam Que essa pista é chata Mas, né? mano Cadê as emoções aqui, mano Mano, eu, eu sinceramente Não acho tão ruim Assim Tem algumas coisas Que, que é, é ruim, até tem algumas curvas assim que tipo. Tem uma reta assim que dá a oportunidade de passar, mas depois no final tem uma outra lá que atrapalha, né? Uma outra curva lá que atrapalha. Olhei pra trás Ai. de novo. Eu tenho que escutar o engenheiro falando quando quer cair nos boxes, porque não, não tem informação da volta aqui, é talma. É uma boa. Ó, perfeito. Tá muito bom, mano, ó Opa, passei um pouco Dois segundos Mas se eu errar, realmente vai dar uma Uma grande oportunidade Acabei de errar Olha lá, os caras estão tá meio vindo. Vamos ver se a gente vai no box agora. Mas não está ruim o pneu, cara. Eu nem sei que volta, né? Deve ser na, na quinta volta, acho. Tem 14 voltas né? Se Tem 14 voltas Eu acho que é pra parar na sétima Ou não Ou é <risos> O pneu não tem O pneu tá bom ainda Eu tô olhando pra trás, cara Mano, é sério, eu vou tirar esse botão, cara. Só por enquanto. Eu não vou. Eu não vou mais usar esse botão. É pra olhar pra frente, isso aí, meu. Aí, ó. Pronto. Eita, mas... Bora, bora, bora. Hum! Eu errei bastante ali, né? Agora eu tô com medo de travar as rodas, né? Apertei o de novo. Ah, rapaz. Aqui, ó, aqui é o balanço de freio da Miguel. Tá derrapando um pouco mais que devia. Mas que não seja os pneus bomba ali do, do M13. Apertando lá. Box nessa volta. Com certeza que eu vou esquecer. Aí eu nem sei, mano. Eu nem tô usando. Nossa. Pera, não é pra voar agora. Agora.. <risos> dois segundos? Voltamos dois. Acho que é a volta 7 agora, né? Eu apertei o A de novo, né? Fulir apertar o A? Feio, hein? mano ó parou esse dedo aqui esse dedinho aqui tá maluco eu já pra apertar o ar tudo ó eu o retrovisor aqui cara porque tem retrovisor do carro cara tá agora é box entrada bem mais ou menos. Vai foi. 100 por hora. Agora, agora troca. Olha só, rapaz. O cara tava abastecendo, agora Agora eu queria olhar pra trás, agora. Nossa, essa saída de bota que eu gosto dessa pista, hein. Atrapalha, né, mano? Porque você perde muita posição, cara. Às vezes você perde, né? Aí, eu atravessei a linha, cara. Eu atravessei a linha e não deu punição, mano. Nossa, mano. Passa aí, mano. Dá vaca Check Também é ruim de olhar o retrovisor Porque Olha a resolução também Não carrega nada lá atrás parece Nossa, ele tá travando muito A roda agora Colocou mais duas agora Eita, 3. Pelo menos isso dá pra ver, né? Acho que o pneu tá, tá frio, né, mano? Por isso que tá travando. Oh, Agora eu vou tomar uma punição bonita. Mano, cadê as punições aqui, mano? Não tinha nessa época. Louco, empurrei, empurrei sem querer, né? Um cara que veio que nem louco, e eu fechei ele. <risos> quem que tá atrás? Eu, cadê o Jeff nessas horas? Não quero ver quem está que tá lá atrás. Mas não dá pra ver, não carrega o retrovisor, meu. Tem algumas horas que tem que olhar para trás, não. Agora já me acostumei aqui, ó. Eu não tô com, com o dedinho querendo apertar no ar. Mano, mas eu acho que essa coisa tá ganhando, se a gente não fizer nenhuma cagada, dono aqui, tipo, ordinária 3 segundos? Vai aumentar, mano, não vai Mas já está meio que escurecendo, tá querendo escurecer, né, mano? Tá um sorzão de raiar Eu acho que numa, numa próxima corrida eu podia fazer em Imola. Mano. O que, que vocês acham? Seria mais interessante também. Uma corrida da época mesmo. Né? Os caras dos anos 80, 90, mesmo. Não sei se vocês podem falar aí nos comentários. Eu fiz a volta mais rápido tá? Ou não? Não sei. Eu nem sei mais com que eu sou. <risos> Eu só lembro que eu era Ivan alguma coisa. Não sei mais nada. Tá, sumiu o carro de trás, cara. Vamos botar um pouco mais de.. Um pouco mais de diversão ali. Um pouquinho mais só. Chegou o carro de trás ali. Vamos ver. Ele vai querer pegar meu vácuo. Já gastei um pouco o pneu, ó. Pô, mano, eu quero emoção aqui, mano. Eu quero... emoção. Tá vendo? Eu acho que não dá pra ter emoção nessa pista aqui. Eita. Tô vendo um pouco O cara no retrovisor Vem, mano Vem treta, vem na treta aqui Ó, ó ah, o cara já apareceu no retrovisor o Quero briga eu Quero batalhas legal também que quando acabar a volta eu nem sei, imagina que você vai acabar agora volta volta aqui, eu nem sei, é o manso que tá atrás de mim, é o manso, nossa agora que eu fico atrás de mim ele tá louco agora, ele até volta mais rápido, bora manso, eu vou até deixar você passar Pô, mano, eu não tô nem acelerando, mano. Ah, não, cara. Aí é pra acabar, né, mano. Ih, rapaz. Nossa, chegou outro carro aqui. Aí, meu? É isso aí mesmo? É moção, cara. Não vai nem usar rico, aqui emoção total aqui ó já foi o primeiro que bosta é cortado oh, meu deus do céu agora é punição mesmo ô oh, joguinho já eliminei duas pessoas já isso não faz nada cara isso que é comissário de prova bom hein FIA tá mais nice aqui. Tá alerta. Nossa, mas é muito difícil jogar sem nada. Você não tem noção nenhuma. Mano. Se o cara ainda tá no lado, se o cara já foi pra trás, porque o retrovisor não ajuda nada. Cara. Mas vamos pegar ele. Agora sim, mano. Tem alguém pra pegar agora? Agora sim. Epa, gastou tudo o pneu, já. Acabou com o pneu. Vixe. será que eu pego? Pô, é um o seu né, mano? É perigoso meu pneu agora não tá o fino do fino. Tem até bolha aqui agora. Eu nem sei se a gasolina tá acabando. O não fala nada. Ah, desculpa. Não foi minha intenção, É Epic Battle, uau. Cortei caminho de novo. Ó, tá querendo escurecer já. Imagina se acabar agora, assim. Mas não acabou, não. Quantas, mano? Falta três voltas, o que, que é? Não fala. parece que é uma cerela. nossa, com esse cara de mármore esse zenininho olha o cara derrapando só Tá com marca no pneu no chão bora mano. Olha, não chega no cara agora. Putz. Tomara que fazem umas duas voltas para acabar daí tá? eu acho que eu consigo ultrapassar. Tá bom? Pera aí, mano. Você não sabe o que, é que eu tô passando aqui, pai. Eu conseguir ultrapassar ele. Última volta, né? isso daí. Ah, Mano, eu não, tô, eu não tô conseguindo ultrapassar ele, mano. Eu não tô nem colando, né? Eu meio que colei agora, né, mano? Ó, fez meio que errada a por... curva. Eita, foi quase. Agora tá emocionando a ter que a batalha. Rapaz, os caras de trás também sumiram, mano. Não tem ninguém, mas Não, eu tô pegando o vácuo do cara, mas não vai. De novo derrapando. Cadê o DRS agora? Mano, olha, mano. É muito pouco quando eu chego, mano. Vou dar meio que espaço ah mano eu dei espaço pro cio eu... não eu vou, eu vou dar flashback aqui porque o cara foi meio burro sabe estamos lado a lado aqui olha que emocionante mano o cara dá uma cagada dessa não vai ter como eu podia ultrapassar podia mas eu cara ia pra fora não deve ficar sem graça eu quero emoção cara Oh, agora eu vou dirigir, que nem louco. Ui! Quase quebrei o bico. Daí acabou comigo. A última volta agora. Ferrou. não estou acompanhando o manso aqui. Viu? Me sofrendo aqui, mas Nossa, o cara freia muito antes, mano. Que que é isso, mano? Que isso, mano? tá doidão? Ah, louco, mano. Ah, fazer o quê, mano? O cara até não troca marcha, né, Mano, o cara mancado. Veio outro. Não vem outro, um outro mais. Os caras estão muito longe. Ah, acabei de ver um. Mas não tem mais que batalhar, né, mano? A última volta. Então acho que vencidos, né, mano? Bora, bora, bora, últimas curvas para chegar na reta final de a Ferrari restabelecer no campeonato e restabelecer a equipe inteira Este esse final de campeonato, né? que é o grande prêmio de Abu Dhabi e bandeira quadriculada, acaba o grande prêmio de Asmaria da Abu Dhabi. O Jean Alesili ficou na mesma. O Nadio Mancio. Nossa, ficou em quarto. O Damon Hill. De segundo ficou para terceiro. Nossa. Então, foi esse vídeo também. Se vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal. Aqui de Fórmula 1. Que sempre vai ter... Vídeos, claro, de Fórmula 1 e um pouco do conteúdo é, parecido, né? De Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula não sei o que, né? corridas em geral. Então, se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber os vídeos quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15, beleza? Então, fui!